Nesse chamado de hoje, quem vai compartilhar uma palavra de Jesus é a Pátia. Em Mateus 12, do verso 46 ao 50. Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de meu pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Dentro de casa, na escola, nas igrejas, as pessoas costumam dizer que a família está em primeiro lugar, né? e que a gente tem que preservar os valores da família, mas essa passagem de Jesus, ela serve para ajudar a gente a evoluir um pouco dessa mentalidade de que a família tem que estar em primeiro lugar ou que tudo gira em torno da família, né? Porque como a gente vê nesse texto, Jesus ele é visitado ali pela sua própria mãe Maria e os irmãos, porque muito provavelmente Jesus quando começa o ministério dele com sinais, curas e a pregação do evangelho, então ele não voltava para casa é, e as pessoas começavam a achar isso estranho e é natural que os familiares vão querer ir atrás daqueles que eles entendem que estão sob a sua autoridade para poder perguntar o que está que acontecendo, então a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus vão até Jesus e aí os discípulos chegam e falam deu ruim Jesus, oh, os caras chegaram aí agora, o que, que eu falo para eles? E a resposta de Jesus é bem interessante, porque ele diz assim, mas quem que é a minha mãe e os meus irmãos? E aí então ele aponta para os discípulos e diz né, que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Né? Muitas pessoas acreditam que ah, se eu nasci de uma mulher ali, ela vai ser sempre minha mãe. Mas o que Jesus está querendo dizer nesse texto é que não necessariamente. A minha mãe pode se tornar uma outra pessoa que segue Jesus, que está buscando fazer a vontade de Deus, e que de repente Deus escolheu para cuidar de mim de alguma maneira. Né? E por isso que no reino de Deus a gente pode ser que a gente até tenha perdido nossa própria mãe, no sentido de morte mesmo, ou no sentido de afastamento. E é por isso que aquele que deixou a sua própria casa, né? Ele tem a promessa de que no reino de Deus ele também vai receber muitas outras casas, né? E é por isso que a partir desse texto a gente faz uma diferenciação, né? Uma coisa é família e a outra coisa é parentela. A relação que a gente tem com pessoas co que não buscam a Deus, que não fazem de Jesus o Senhor, o seu mestre, então elas têm uma relação de parentesco simplesmente. Isso me faz lembrar uma palavra de Deus que foi dada para Abraão. Em que o chamado que Abraão teve foi, sai da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então sempre as pessoas de fé, as pessoas que viveram pela fé, elas entendiam que a verdadeira família. Na verdade é o nosso pai que está no céu e os nossos irmãos. Ali que estão buscando fazer a vontade do Pai, né? Isso mostra pra gente também que não adianta ter uma família legal e tal, tudo inteligente, que, sei lá, vá bem na escola. Mas se não seguir Jesus, uh, Jesus não daria prioridade para andar com essas pessoas. Então, se seguimos Jesus, então a gente tem que dar a mesma prioridade que Ele dá para receber as pessoas como família. Então é aí que... Entra então essa questão, né o que, que é de fato a família? Quem são aqueles que a gente deveria verdadeiramente considerar como família? De aqueles com os quais a gente deveria dar a nossa própria vida, deveria servir como Jesus serviu? Às vezes a gente tem a expectativa de que na família de Deus vai ser a mesma coisa, né? então às vezes a carência que a gente não foi suprida pela nossa mãe ou pelo nosso pai a gente vai depositar numa outra pessoa e não é isso, né? A gente vai buscar servir uns aos outros e não colocar toda a esperança que a gente tinha na, nos nossos pais, por exemplo, num outro irmão, né? Não, a gente vai buscar ter também uma nova visão de família. É um relacionamento de um servir ao outro, né? E ter o desejo de servir a Deus, que é o nosso pai, né? E uma coisa que pode acontecer são, por exemplo, pessoas que estão seguindo Jesus hoje, que a gente considera como família, mas que de repente amanhã ou no ano que vem vão deixar de seguir Jesus. E aí que fica a questão, né? É, nossa prioridade vai estar em andar com essas pessoas, em continuar a tratá-las como família? O que Jesus faria nessa situação? Então esse é um exemplo que a gente acabou de ler, que mostra que Jesus, ele prosseguiria para o chamado dele, ele não ficaria preso com pessoas que não andam na palavra dele, com pessoas que não se importam com o reino de Deus, é por isso que o chamado de Jesus ele é um chamado que a gente não deve olhar para trás. A gente tem que simplesmente largar tudo para segui-lo. E se não for dessa maneira, não tem como ser um discípulo de Jesus, né? Por isso que Jesus estabelece condições para que a gente venha segui-lo. E dentro da família de Deus, a gente nunca se frustra porque a gente sabe que os nossos irmãos, eles são pecadores como a gente é. A gente não vai criar uma expectativa absurda por eles. Mas sempre a gente vai ter um pai que não falha no seu chamado Um pai que nos amou completamente Então nesse sentido a gente tem uma família muito mais estruturada Que qualquer família do mundo que possa existir Porque o nosso pai é perfeito, né? nosso pai é celestial, ele é misericordioso Então nesse sentido essa é a única família bem estruturada que existe É aquela que faz dele, nosso Deus, como nosso pai graças a Deus. Este é o sangue de Jesus. Jesus.